Olá povo do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo educativo, vou mostrar pra vocês <risos> Minha voz tá uma porcaria Vou mostrar pra vocês por que, que não pode dirigir enquanto usa o celular Observe que eu estou no celular, obviamente estou gravando o vídeo Eu vou agora começar a dirigir Só um segundo